Bacuri. Essa delícia de casca verde e polpa clarinha vem do bacurizeiro, árvore típica da Amazônia. Da semente, é possível extrair um óleo bastante procurado pela medicina popular e também pelas fábricas de cosméticos, porque tem elementos cicatrizantes e anti-inflamatórios. E a fruta, além de ser rica em cálcio, potássio e fósforo, dá sabor a vários doces sorvetes e licores. Até mesmo a rainha Elizabeth II se apaixonou pelo azedinho do bacuri. Em 1968, em uma visita ao Brasil, a realeza britânica adorou o sorvete da fruta e teria levado várias latas para a Inglaterra. Será que foi de isopor? Bom, certo mesmo é que o bacuri vai ser o ingrediente principal da receita de hoje aqui no É do Pará. Anota os ingredientes dessa cheesecake bem regional. Para a casquinha, use 200 gramas de biscoito doce, aquele que vocês conhecem. 100 gramas de castanhas do Pará e 150 gramas de manteiga sem sal. Para o recheio, 500 gramas de cream cheese, 350 gramas de nata e 100 gramas de açúcar de confeiteiro. E a geleia de bacuri que vai na cobertura leva 250 gramas de polpa de bacuri e 200 gramas de açúcar refinado. Quem vai preparar essa torta para a gente é o Marcos. A gente vai começar agora pelo biscoito doce, que a gente vai triturar aqui num processador. Ou você pode utilizar na sua casa o seu liquidificador. Após o biscoito, você coloca a castanha do Pará para ser triturada junto com o biscoito e processa novamente após o processamento da castanha do pará que vai dar aquele toque super especial na suas cakes de bacuri você vem e coloca manteiga sem sal que é exatamente para dar aquela cremosidade aquela crocância na sua casquinha e vem e processa novamente Pronto, após estar processado, você já pode iniciar a montagem da casquinha. No caso, agora nós vamos pegar uma forma de fundo falso. Bom, depois de você colocar na forma, você vem e vai amassando com as mãos até dar o contorno no fundo da sua cheesecake. Depois de dar esse contorno, deixar ela bem alinhada no fundo, nós vamos pegar essa casquinha e levar no forno por uns 15 minutos para dar uma, uma leve gratinada, né, na sua, uma leve dourada no, na, na sua casquinha. Bom, nós vamos iniciar agora o recheio da nossa cheesecake. Então a gente começa colocando na batedeira o creme cheese. E você já pode, na hora que colocar o creme cheese, já dar uma batida para ele dar uma cremosidade já na sua batida. Após o creme-teaser, você vai colocando com ela, funcionando bem devagar, o açúcar, que no caso aqui é açúcar de confeiteiro. O açúcar de confeiteiro ele vai te dar é, uma cremosidade melhor, porque o granulado do açúcar de confeiteiro ele é bem mais fino. Então, na hora de você fazer um creme, ele vai te dar uma, um, um tchan a mais. Quer dizer, o creme vai ficar mais fofo, vai ficar mais suave, mais gostoso. Então, o certo é usar sempre o açúcar de confeiteiro nessa receita. Depois de você bater por um tempo o seu creme cheese com açúcar, você vai colocar a nata. Aí você pode parar um pouquinho e vai colocando a nata aos poucos. A nata ela vai dar exatamente aquela sustentação no seu creme cheese. Né? Ela vai te dar aquela cremosidade que vai fazer com que a sua creme cheese... Fique firme, mas fique bem gostosa e bem suave. Então você termina, coloca a nata e vai bater até obter um creme bem fofo e aerado. Olha, você bate mais ou menos por uns 3 minutos. Aí você vai batendo. Conforme você vai batendo, você vai mexendo, vendo se está na posição, na cremosidade correta. Bom, passados os 3 minutos, você pode... Tirar o seu creme da, da sua batedeira, que o seu recheio já está pronto. E já podemos pegar esse recheio e juntar com a casquinha que acabou de sair do forno. Depois que ela sair do forno, você deixa ela esfriar. Pode deixar um pouquinho na geladeira, para ela dar aquela consistência, para ela ficar geladinha na hora que você colocar o seu recheio, para ele não desandar. Então agora nós vamos colocar o recheio por cima da sua casquinha. Despeja todo o recheio. Desde criança, eu já gostava de cozinhar. Sempre gostei de fazer doces na minha casa, desde pequeno. Então, é, o que, que eu gostava sempre de fazer? Eu pegava e fazia, naqueles almoços de família, eu fazia uns doces e levava para o pessoal provar. Aí eles provavam os doces e diziam, ah, mas esse doce está muito gostoso. Por que você não pega e vende os seus doces? Porque Todo mundo que prova os seus doces adoram. Então, num desses almoços de família que eu estava fazendo, fizeram uma postagem numa rede social. E aí, depois dessa postagem, é, começou a surgir muitas, muitas, e muitas encomendas. Então, teve uma hora que eu estava na minha casa e eu não tinha espaço nem para colocar tanto bolo e tanta torta de encomenda, entendeu? Então, o que, é que aconteceu? Em 2014, eu comecei a vender os meus doces, eu passei de 2014 a 2015, praticamente nos natais, sem dormir para poder atender os meus clientes. Então, quando foi em 2016, eu resolvi abrir a mini empresa. Após você cobrir toda a sua torta, deixar ela bem alinhada, já colocou o recheio, já alinhou ali bem na sua forma, você vai pegar essa forma e vai levar na geladeira por pelo menos umas quatro. De 4 a 6 horas tem que deixar na geladeira, se possível deixe de um dia para o outro. Agora nós vamos fazer o que vai em cima da sua cheesecake, que é exatamente a nossa polpa de bacuri, entendeu? Junto com açúcar. Então você vai pegar a polpa, misturar junto com açúcar e mexer no fogo por aproximadamente uns 15 minutos. Entendeu? Quando você perceber que ela deu aquela engrossadinha, que ela está mais consistente, Aí você vai tirar do forno e vai colocar para então, esfriar, para você poder colocar em cima da sua cheesecake. Você pode, por exemplo, pegar o cupuaçu, se estiver em casa, colocar um doce de cupuaçu, um doce de graviola. Você pode colocar em cima a fruta que você gostar mais ou tiver na sua casa disponível. Bom, você já aprontou a sua geleia de bacuri. Você pode ver qual é a consistência que ela fica. Uma geleia bem cremosa mais consistente para usar na sua cheesecake de Bacuri. Então, depois de você deixar a sua gelé esfriando, você vai pegar a sua cheesecake, já está pronta, já passou seis horas na geladeira, ou você deixou de um dia para o outro ela gelando. Nós vamos pegar um utensílio na sua casa e vamos desenformá-la. Então, a gente desenforma a nossa cheesecake, então a gente tira o fundo da sua forma, Desenforma a cheesecake. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar agora a nossa geleia de bacuri na cobertura da sua cheesecake. Que é exatamente isso que vai dar um total diferencial e aquele toque assim regionalíssimo. Então você pode colocar a geleia todinha em cima. Se ela escorrer um pouquinho pelo lado, não tem problema. Porque o importante é você deixar bem recheada a sua cheesecake de bacuri. Depois que você já colocou toda a sua cobertura da sua geleia de bacuri, você pode enfeitar a sua cheesecake com o que você tiver na sua casa. Aqui a gente escolheu a castanha do Pará porque é, um, é algo bem regional, né? E é algo que dá aquela crocância na sua cheesecake. Então você pode chegar, triturar um pouquinho a sua castanha, enfeitar em cima na sua cheesecake. E para deixar ainda mais bonita a sua cheesecake, você pode pegar os filhos de bacuri, entendeu? Que é aquela exatamente o que envolve o bacuri, que você pode pegar para enfeitar a sua cheesecake. Pronto, depois de você colocar os filhos de bacuri, você pode com certeza se deliciar com seus familiares, que vai ser uma sobremesa maravilhosa para qualquer hora do dia, para qualquer ocasião. E para qualquer dia do ano. O Edo Pará de hoje está terminando. Obrigado pela companhia, viu? Para rever as reportagens é só ir lá no Play. A gente volta a se encontrar no sábado que vem. Então, tchau. Até lá.